cara pensa que o problema que a gente tem é um combate contra as grandes elites globalistas tu realmente, realmente acha que a sua grande arma é apertar um 22 isso vai salvar? Né? Paulo Cogos acha realmente isso? Ah, não, mas pô, você tem que entender que ele fez um protesto contra a pandemia, beleza. O que é o protesto da pandemia do Cogos? Andar do ponto A, ponto B, gritar um monte, pedir desculpa pro Dora porque se meteu com uma briga que não deveria se meter. Sendo que quando eu sugeri que ele simplesmente fizesse o seguinte, ó, já que vocês estão coordenando pessoas para sair para a rua, por que vocês não coordenam pessoas para abrir o comércio e sair para rua para comprar no comércio, já que estava tendo esse problema, né? Por que vocês não coordenam isso? Ah, vai te fuder, sei o quê, foi, na está em São Paulo, porque queriam que eu voasse, alguns estavam falando que eu tinha que voar para São Paulo para fazer essa coisa, vamos tomar no cu. Primeiro que eu não vou para São Paulo mais, tá? Eu acho que a gente tem um limite de quanto amargura a gente passa na nossa vida. Mas... São Paulo, que eu digo capital, tá? O estado, o estado top. O estado top não existe. Mas a região geográfica, considerada o estado de São Paulo. Pronto, me salvei, claro. Não fui inconsistente. Essa é a top. Não, o pessoal, ah, que não sei o quê. Passou quatro, cinco semanas, mais ou menos, né? Que eu falei que se protestar mudasse algo, seria proibido. Esse foi o vídeo. Passou quatro, cinco semanas. Que daí o meu vídeo meio que fez, saiu da curva, né? Morreu. Começaram a defender exatamente o que eu falei. Né? Não tô pedindo crédito. O que eu tô dizendo é o seguinte. Quando começaram a defender exatamente o que eu falei, veja o que aconteceu. O Cogos simplesmente fez o quê? Não. Vamos mudar o nossa vida de volta para ser um movimento de apoio ao Bolsonaro. Daí Camila Vargas, Alexandre Porto, o Snella, toda essa galera, tem um monte de gente quebrou a cara bonita. Por isso tá tudo. Olha, foi uma barulheira de prato quebrando, de cara caindo no chão, de, de, sabe? Do Cogos lá no megafone. Porque o mito leva uma facada por nós, não sei o quê, não sei o quê e a galera quebrou a cara com ele, ele trans transvestiu todo esse movimento, que ele perdeu o apoio dos libertários, transformou num movimento bolsonarista, notou que ele tinha apoio dos bolsonaristas, não só atraiu todos os libertários que apoiaram ele, que eu falei que iam ser, ia ser feio de trouxa no final, foram feios de trouxa, coloca na de palhaça perto aí, mas diz, né, você sabe quem são, você sabe muito bem, né, aceita que dói menos. Foram feitos de trouxa pelo Cogos, o Cogos notou que tinha apoio dessa galera, daí fez exatamente o que o Rafael falou que não deveria fazer, que é esperar seis meses antes da eleição para fazer campanha. O Cogos começou a fazer o angariamento, não sei o que, mantou uma equipezinha, mamou do, da tetinha do fundão eleitoral. Lançou a candidatura dele, fez quatro digos de campanha sentando o pau no libertário, daí quando ele viu que ele provavelmente não tinha tanto voto quanto ele pensou, que ele achou que, que ele ia pintar as ruas de, de verde, amarelo e autismo, né? Quando ele, quando ele notou, ele ai, porque os libertários estão me abandonando, ai, porque os libertários estão fazendo alguma coisa, porque ele dá um tiro no pé na galera que segue ele. Daí quando ele não foi eleito, quando ele perdeu, ele fez o quê? Ele pegou meme do Obama dando medalha pro Obama, né, JPG, podem pesquisar aí, o cogo se deu uma medalha como representante máximo democrático do libertarianismo brasileiro, uma... e que os partidos vão brigar por ele, e tudo depois ele cuspia em cima do libertarianismo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? O que é essa lama? O que é esse miasma? O que é essa desgraça que acontece? E aí o cara pega e defende todo esse tipo de absurdo, porque, porque os globalistas vão tomar... Cara, se o os globalistas eles são realmente ameaças o comun globalista de acordo com Volksen são realmente ameaças e diz que é não é com o votinho que vai mudar não é na verdade eu eu olha eu acho difícil muito difícil até que sei lá eu e outras pessoas vão conseguir ter alguma resposta a tempo né vai doer ter uma resposta a tempo porque a gente vai ter que pegar esse isso vai ser a próxima live, mas vai doer por quê porque vai ser um momento que tu vai ter que pegar e desligar do mundo moderno sabe o que o pessoal fala de retornar Pro macaco? Quase isso. Quase isso. A gente vai, vai voltar pra, pro feudalismo, quase. Né? Só que sem Lorde, sem coisa, vai, vai ser tipo low-tech e mid-tech, tá? Podem... Eu vou dizer pra vocês, eu acho que a única estratégia é essa.